Estamos aqui aguardando o Arudo entrar aqui. Arudo, está me ouvindo? Acho que está sem som, né? O som aí, vê aí. Já estou ouvindo, no Face... já estamos no Facebook, já, só está faltando entrar Agora o tá som. Ouvindo? Agora tô ouvindo? Agora estou ouvindo, sim. Então, legal, estou Deixa... lhe ouvindo. Vou... Deixa... Deixa eu ver aqui. Nesse manual. É, já, estamos, já estamos ao vivo aqui no, no Facebook. Eu vou entrar agora no Instagram, viu, Arudo? Aí você entra lá na minha. Você entra no meu. No meu Instagram e você faz o pedido. Tá certo? Ok. Vou entrar agora. Só um minutinho aí, o pessoal do, do, do Facebook, que a gente tá entrando aqui no. Pronto, já estou, já estou no Instagram, viu, Arudo? Você, é só você fazer o, o pedido aí, tá? Estou chegando. Chegando. Estamos aqui ao vivo. Estou só aguardando a Arudo entrar aqui na, no Instagram para a gente começar essa live muito especial, live diária que a gente tem feito aqui. Você fez o pedido já, Arudo. Estou chegando. Ah, está entrando, né? Certo. Então, nós vamos ter. Boa noite, boa noite, bora, bora, bora. Vamos, vamos deixando já, já pode ir deixando aí a cidade onde vocês estão. Brasília Baby, diretamente da Califórnia, que legal. É, vamos deixando aí o, o, o, a cidade, o estado, o país onde vocês estão. Estou só aguardando a Harold entrar aqui no. Né? A Harold já está entrando aqui no. No Instagram, para a gente começar essa live. Então, nós vamos falar, Priscila de Jundiaí. O pessoal do, do, do, do Facebook também pode ir deixando aí suas informações. Haroldo, eu vou baixar o som. Baixa, você, pode, você pode botar. Você está com fone de ouvido, né? Deixa eu, eu ver se. Vamos ver se não tem ruído, porque ontem tava muito. Estava tendo um eco aqui, mas até agora ninguém falou nada. Laura de Freitas ali. Então, gente, vocês, Itapeva de São Paulo, quem está chegando aí pode ir deixando o nome, a cidade onde vocês estão, Séries lá de Campo Grande. Nós estamos aqui iniciando, Ana de BH, compartilhem essa live, tem, esse, tem essa setinha aí, ó. faz um compartilhamento, ela vai ficar disponível 24 horas no Instagram, né? A gente está. É, reproduzindo as lives também no... no né? Diga aí, Baima. Boa noite, querido. É, estamos reproduzindo também... Boa noite, Ceci, diretamente de Fortaleza, Karen, lá da Flórida, nos Estados Unidos. vão deixando aí o nome de vocês. Boca Raton, lá da Flórida também, muito legal. É, deixa eu ver... É, é, o, é o Mauro, lá em Boca Raton. Muito bem. Então... Boa tarde, do México, César, São Paulo, doutor Sérgio Barrichello, lá de São Paulo, tudo bem, Sérgio? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Sandra Carvalho, Paulo Tise, São Paulo, capital, Patos de Minas, tem gente de tudo que é lugar. Então, gente, nós hoje temos aqui o prazer de receber o meu amigo Haroldo Barros. O ano passado, em dezembro, precisamente, do ano passado... Eu participei, tive o prazer de participar de um workshop com Aro, onde ele foi fazer um ele fez uma, uma, uma palestra, né? um mini workshop sobre essa a famosa conjunção tríplice de Júpiter, Saturno e Plutão, né? E ele fez uma análise histórica de, é, dessa dessa dessa conjunção, e ali ele trouxe alguns relatos que eu fiquei muito impressionado, né? Posso dizer para vocês, que fiquei muito impressionado, comentei com algumas pessoas. É sobre é, a questão, o que Haroldo trazia, que é o que eu vou pedir para ele falar para vocês aqui detalhadamente, mas ele, de certa forma, antecipava é, muitas questões, né? e dizia que de 2020 a 2022 nós estaremos passando por um momento astrológico de muita tensão né? de muita tensão e que é um evento raro, que aconteceu poucas vezes na história, Haroldo vai falar desses detalhes aí e que tem a ver com tudo isso que a gente está passando, né? e que faz parte de um momento evolutivo do nosso planeta, e que, de 2022 a 2030, nós vamos estar numa escala ascendente. Então, esse momento aqui é um momento muito especial para que a gente, é, diante desse desafio, a gente possa fortalecer as nossas musculaturas evolutivas e nos preparar para dar um belo salto quântico, né, Aruda? Então, eu vou passar a palavra aí para você, para que você... É, nos explique aí o que é, afinal de contas, o que é, qual é a importância dessa conjunção, né? é, que é uma coisa rara. Você trouxe também uns índices lá dos pesquisadores franceses, que eu não estou me lembrando, não lembro o nome agora, que era um índice também, que trazia também a, a, a, a intensidade desse momento, né para que as pessoas possam entender é, que a gente, nós, tá, nós fazemos parte de um grande plano aí, de um, de um grande plano. E vai muito além do que é aqui do nosso planeta, que nós estamos sendo, convenci... estamos sendo convocados aí para uma grande, uma grande navegação cósmica aí e aprendizados. Boa noite, Arudo. Eu sou o e caros amigos que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo. Boa noite. Muito obrigado, professor Olas por esse convite. É imensa honra estar aqui com o seu público, que a gente sabe que é um público bastante seleto, para bater esse papo astrológico sobre esse momento complexo que a raça humana está atravessando. Na sua introdução, você falava o seguinte, que nos deu a honra de estar no, no nosso seminário em dezembro do ano passado. Foi, na verdade, em, no dia 16 de dezembro. 16 de dezembro, isso. Aqui. É, e a gente lá fez esse, esse essa, um, como você disse, um pequeno workshop, né, duas horas e meia mais ou menos de direção, em que a gente falava sobre uma série de coisas e a principal delas era exatamente o movimento planetário não, não. para os anos de 2020, 2021 e 2022. Eu digo isso porque essa, essa tripsicondução a que você se refere é mais forte em 2020, mas ela reverbera ainda com 2021 e 2022. E a questão é a seguinte, nós partimos de um então, pressuposto... O pico, dela, o pico dela é 2020, não é? É, o pico é 2020, exatamente. Uhum. É... Nós partimos de um pressuposto em astrologia, o pressuposto de que um evento é significativo, é impactante, na medida em que é raro, ou seja, quanto mais raro for o evento, mais impacto ele haverá de causar. Tudo bem. Por exemplo, a Lua toca no seu ascendente, professor López, e no ascendente de todo mundo que está nos acompanhando, todo mês. Mais ou menos a cada 27 dias, a Lua dá uma volta completa no uso dia. Então, todo mês ela toca no seu ascendente. A Lua tocar no seu ascendente é um evento significativo? É. Só que, é muito rápido, porque a lua é muito veloz, então ela toca, daqui a pouco ela está indo embora, e daqui a um mês ela está ali de novo. Ou seja, é um evento que pode ser significativo, mas não vai causar grandes impactos, porque não é raro. Já, por exemplo, o urânio... Toca... Rapidamente, rapidamente você poderia explicar para os leigos o que é ascendente? Posso, perfeitamente. O ascendente de pode é... querendo saber o que, sim, O que é o ascendente? Pois não, o ascendente é o signo que estava ascendendo, ou seja, se erguendo no leste na hora em que a pessoa nasceu. Então, a gente tem um. Né? Todo mundo tem os 12 signos do zodíaco no mapa, né? eu acho até engraçado quando alguém diz assim: ah, eu não suporto o signo tal, eu não suporto o signo qual. Normalmente, os mais escolhidos para serem odiados são Ares e Escorpião. <risos> Áries e escorpião, coisa... é. é? É, são os mais escolhidos para serem odiados. Áries, muito suporte. Na verdade, as pessoas ah, estão dizendo o seguinte, que tiveram experiências, provavelmente, não muito agradáveis, com pessoas, aspas, do signo de escorpião ou do signo de Áries. É outra coisa que não existe. As pessoas não são desde aquele signo. Nós temos signos. Aquela pessoa que odeia escorpião, que odeia Áries, ou que odeia qualquer outro signo, ela vai ter aquele signo, com certeza, em algum lugar do mapa para trabalhar. É bom que ela ligue o que Mas voltemos. temos. Então, o ascendente é o signo que está ascendendo, se erguendo lá no leste, na hora que a pessoa nasce. É um ponto importante porque indica a sua forma natural de expressar no mundo. Então, se a Lua passa por ali, por exemplo, ela desencadeia um processo, só que é muito rápido. Agora, Urano, quando passa, Urano dá uma volta a cada 84 anos. Ou seja é bem mais raro do que a Lua e bem mais raro. E assim sucessivamente. Então, quanto mais raro, mais impacto o evento causa do ponto de vista astrológico. A tríplice conjunção que nós estamos vivendo hoje no mundo, a conjunção entre Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio, é extremamente rara. Extremamente rara. Basta dizer para vocês que durante toda a era cristã ela só aconteceu cinco vezes. E em todas as vezes em que essa tríplice conjunção aconteceu, eventos de extrema importância, eventos extremamente importantes, aconteceram e mudaram a cara do mundo, mudaram a face do mundo. Então, a primeira vez em que isso aconteceu na, é, na Era Cristã foi na, durante a Guerra Romano-Parta, ou seja, a guerra entre os romanos e os partos dos romanos, no seu avanço na direção do Oriente, num dado momento em, entraram em conflito com um, o um povo, que era o povo parta, é, é a nação parta, que ficava ali na região que hoje seria Irã, mais ou menos, um povo altamente perigoso, um povo altamente guerreiro. E aí, claro que enquanto os romanos avançavam na direção do Ocidente, os partas avançavam na direção do ocidente. E aliamento que se encontraram e deu um conflito ali e Roma ganhou, mas essa guerra ela durou uns 60 anos de muita 60 anos, uau. De então foi assim, não dá prime... então foi o primeiro primeiro momento dessa conjunção na história, teve uma guerra que durou 60 anos. Isso, isso na, durante a era cristã, né? Me confesso que a era cristã eu, eu não pesquisei. Ah, Mas era cristão para cá, esse foi o primeiro momento. Isso é de, é, século, é. A governo... de que século. Qual é o século, século que dois. começa? A... O século II, né? É. Século II. O ano 108, se não me falha a memória, século II. Então, num dado momento, é, durante o governo de Trajano, porque os romanos tinham essa trática, eles, eles dominavam o local e colocavam lá para reger, em inglês, um determinado príncipe local mesmo. E aquele sujeito ficava rendendo, digamos assim, prestando contas a Roma. E esse, esse, esse príncipe que eles colocaram lá, no dado momento, durante o governo de Trajano, resolveu se rebelar. E aí a, a, a guerra foi realmente definitiva e o, e o Império Parta foi totalmente destruído mesmo. Essa foi a primeira vez. A segunda vez que isso aconteceu, e isso é uma coisa que a gente aprende, livros de história, qualquer pessoa do segundo grau vai lembrar das aulas do segundo grau, quando o momento em que os visigodos invadiram Roma e saquearam Roma. Isso foi aí no século V, Na verdade, havia, havia um povo no, na região que seria hoje Alemanha, Hungria, por ali. Eram os godos. Esses godos se dividiram em duas correntes, os visigodos e os ostrogodos. Os ostrogodos avançaram na direção do Oriente e os visigodos vieram para o Ocidente. E, nesse caminho, conseguiram invadir Roma e foi o começo do fim de Roma. Né? Destruíram Roma, depois eles seguiram adiante. Destruíram exagero, mas saquearam Roma realmente e depois seguiram na direção do, do, mais ainda do Ocidente e se fixaram na Península Ibérica e fundaram hoje o que a gente chama de rei da Espanha. Assim começa a Espanha, depois dos outros terem atravessado Roma, deixando o então, rastro... A, ori de a, origem, a origem da Espanha... A terceira vez que isso aconteceu foi no século IX, com a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Então, os próprios golos que tinham fundado, o, Império, que tinham fundado a, a, o reino da Espanha, dessa vez foram agora invadidos pelos muçulmanos que vieram e, e dominaram uma boa parte. Durante, durante 800 anos, quase, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica. Só foram expulsos, já no século XIV, se não me fala a memória, pelos reis Fernando e Isabel de Aragão e Castela, que ficaram, exatamente por isso, conhecidos como reis católicos. Mas qualquer pessoa que for, por exemplo, a Espanha, que for a Madrid, que for a, a, a Málaga, que for a, a, a, a, as grandes cidades espanholas, vai encontrar lá, até hoje, belíssimas é, é, arquiteturas, né? prédios belíssimos, mesquitas, é, universidades, que foram construídas pelos muçulmanos. Já naquela época, está lá, até hoje, essa, essa marca, essa presença... Né? por 800 anos de dominação, foi? 800 anos de dominação. E, e aí, veja, num dado momento da história, e aí eu estou dizendo que os, os muçulmanos invadiram, invadiram a Península Ibérica, mas eles se espalharam com maior ou com menor força por toda a Europa. E no século IX, os muçulmanos conseguiram conquistar a Itália, a ilha de Córcega, inclusive, da Sicília, do Janeiro, e fecharam o comércio para os povos europeus pelo Mediterrâneo. Ninguém passava mais pelo mar Mediterrâneo. Ou seja, acabaram fechando toda a passagem para, para, é, dos europeus para qualquer direção pelo mar Mediterrâneo. Resultado? Isso, olha, isso foi um negócio tão sério, tão grave. A gente, a princípio, pensa, nossa, tá, fechou a passagem, mas e daí? Mas isso causou um, um, um, um rebuliço na Europa, de tal forma que todas as, toda a população que vivia mais próximo do mar, exatamente por conta do comércio, se interiorizou. E isso acabou levando a Europa ao feudalismo. Ao quê? Então, ao feudalismo. Né? Seja, a, o feudalismo. A, a, ah, ao sim, feudalismo. feudalismo. Então, o, o momento histórico do feudalismo, que a gente estuda tanto, quando, quando estuda história, começa assim na hora em que os muçulmanos fecharam ali a passagem pelo Mediterrâneo. Então, essa foi a quarta vez. E a quinta e última vez, durante a Era Cristã, depois do nascimento de Cristo, foi no século XIII, na Segunda Cruzada. A cruzada que foi, na verdade, a primeira cruzada, a, a, a anterior não teve esse movimento, mas foi uma cruzada importantíssima porque teve a participação de dois reis, o rei da França e o rei da Inglaterra participaram dessa cruzada, que tinha como objetivo uhum. reconquistar a cidade de Jerusalém da mão dos muçulmanos. Uhum. Então, veja que é engraçado, Wallace. Claro, pois não. faço só um parênteses, porque tem pessoas perguntando qual é o tema da live, eu esqueci de, de, de fixar Sim. aqui no Instagram, é a conjunção Júpiter-Saturno-Plutão e a crise atual. Eu vou, eu vou aproveitar e fixar aqui. Pode, pode ir falando aí, Arudo. Ok. Eu queria chamar a atenção para você, Wallace, e a todos os amigos que estão nos ouvindo, o fato de que, em todas as ocasiões, ou praticamente todas as ocasiões, em que essa conjunção tríplice aconteceu durante a era cristã, houve um movimento de embate, de conflito, entre uma potência ocidental uma potência oriental. Ou poderíamos até dizer, a maior potência ocidental contra a maior potência oriental. Então, isso foi uma, uma, uma digamos assim, uma, um fator marcante em todas as vezes em que essa, essa tríplice conjunção aconteceu. Então, havia, em cada vez que isso aconteceu, uma, uma digamos, de alguma maneira, uma. Uma redefinição do cenário geopolítico mundial: o fim do Império Parta, que era quem dominava toda a Ásia na primeira vez; o começo do fim de Roma; o avanço dos muçulmanos na Europa; o fechamento do, do, do Mediterrâneo, que levou a Europa ao feudalismo; e finalmente a Segunda Cruzada, que foi o começo de uma série também de transformações significativas. Então, o que, é que acontece? Nós estamos diante de um momento particularmente marcante da humanidade, um momento particularmente significativo, em que nós esperamos algum tipo de transformação social significativa. Nós já estávamos de olho, nós, que eu digo, nós astrólogos, já estávamos de olho no ano de 2020, há uns bombons. Quem primeiro falou nisso foi, foi André Barbot, um dos pesquisadores franceses aqui no CERN se agora, em 1997. E Barbou falou dessa condução de 2020, inclusive falando sobre a grande possibilidade de uma pandemia. Ele fala então, em pandemia. Então nós né? estávamos de olho, nós já... ele... sim, ele fala em pandemia, exatamente. Olha é... só. O Barbão morreu ano passado, infelizmente, mas deixou uma obra importantíssima para a astrologia, uma grande obra, e uma das coisas que ele falava era exatamente isso, que o ano 2020 nós estávamos esperando alguma coisa. Nós estávamos esperando de fato algum tipo de situação que fosse trazer um momento ímpar para a humanidade. Então, eu me recordo que quando... Eu acho que a gente chegou até a conversar sobre isso, Wallace, quando alguns dias depois de eu ter falado sobre isso naquele seminário no dia 31 de dezembro dia 1 de janeiro, né, houve o um uhum. ataque das forças americanas que acabaram Sim. matando o, o general Soleimani, né, Cassim Sim, Suleimani, é o herói de guerra, o herói de guerra da, da, da, do Irã uhum. e um atentado que aconteceu na verdade no Iraque e eu disse, meu Deus, eu, eu, eu queria tanto ter errado essa previsão. Eu, queria tanto... <risos> eu me lembro e, olha, que nós comentamos, você olhamos... disse, eu não imaginei, não imaginei que fosse tão rápido assim, a coisa já tá começando. Exatamente, né? Exatamente. mas já <risos> estava ali começando. né E a, é, a conjunção começa, de verdade, no dia 9 de janeiro. Mas é evidente que pelo menos um mês, um mês e meio antes, aquilo já vai entrando na órbita para chegar ao ponto exato e desencadear os fatos que acabaram sendo desencadeadas. Eu gostaria que você, você trouxesse uma informação também aí didática né, para as pessoas que estão nos assistindo. O que é que significa a palavra conjunção? Conjunção significa o quê? Conjunção astrológica significa o quê? Muito bem, que ótima pergunta, professor Wallace. Conjunção significa um encontro, quando dois astros estão no mesmo ponto do zodíaco. No caso agora, o grau 20 a 26 de Capricórnio. Então... Júpiter, Saturno e Plutão estão se encontrando ao longo de todo esse ano aí entre o grau 20 e o grau 26 de Capricórnio. Então, o que, é que acontece? Não é que os três estejam simultaneamente no mesmo ponto, no mesmo ponto. Até porque isso seria uma improbabilidade estatística. Mas, ao longo de um período, que é um ano mais ou menos, Júpiter se encontra com Saturno e se encontra com Plutão, Saturno se encontra com Plutão, com Júpiter, Júpiter. ou seja, todo mundo se encontra com todo mundo. e todo cada mundo vez que... se encontra com todo mundo. Isso. E cada vez que dois deles se encontram, o terceiro está ali bem perto. Então, a gente chama isso de tríplice conjunção, na verdade, é um tríplice encontro. E esses três amigos, Júpiter, Saturno e Plutão, resolveram marcar esse encontro exatamente agora no signo de Capricórnio, trazendo todo esse tipo de coisa com a que a gente está lidando. Então, a gente já esperava isso, a gente esperava que a humanidade fosse passar por algum tipo de por algum tipo de, de, de provação, vamos dizer assim, que fosse passar por algum tipo de situação que a levasse a humanidade a uma reflexão, a uma revisão, a um, a um, a um novo olhar sobre si própria e sobre as condições, sobre, digamos, essa sociedade maluca que a gente optou por construir, né é... A sociedade é fruto das nossas escolhas. Nós é que optamos por construir essa sociedade assim. E agora nós estamos tendo que rever todos os conceitos que a civilização sempre nos trouxe. Portanto, o momento, Wallace, é de reflexão. O momento é de repensar. O momento é de a gente rever conceitos, princípios e valores. Gostaria que você falasse um, um, um pouco é, do perfil, ou seja, que tipo de influência esses planetas, ele, eles quais são as, as suas influências dominantes, né? É, Para a gente ter uma ideia assim desse, desse encontro, né? É, ou seja, Júpiter, Saturno, e Plutão, que, que influências dominantes eles, eles possuem nessa, nessa visão cosmológica e astrológica. Muito bem. Bom, cada planeta representa um pedaço da alma humana. Isso no mapa astrológico seu e meu de qualquer pessoa. Mas os planetas lá em cima se movimentando representam, digamos, forças ou grandezas que podem desencadear situações gerais e específicas. Né? Quer dizer, por que eu digo gerais e específicas? Porque a crise é coletiva, mas cada um de nós vai vivê-la de uma maneira dependendo de onde na no mapa da gente aquela condução acontece. Então, por exemplo, Júpiter está associado aos fatores de expansão, enquanto Saturno está associado aos fatores de contração. E Plutão está associado aos fatores de transformação. Transformação essa que nem sempre vem da maneira mais suave. Ela pode vir até de maneira bastante abrupta e até mesmo violenta. Então, se a gente for analisar, por exemplo, é, eu falei a você que nós temos três planetas que cada um se encontra com o outro. Então, nós temos, na verdade, três ciclos que se convergiam para um determinado momento. Por exemplo, o ciclo Júpiter-Plutão. Ele se repete a mais ou menos a cada 13 ou 14 anos. E cada vez que Júpiter e Plutão se encontram, nós temos um momento em que Digamos assim, as pessoas que têm grande poder econômico acabam conseguindo um poder econômico ainda maior. <risos> Na verdade, é isso. ele está ligado à expansão e transformação. Exato. Expansão e, e, e Plutão, transformação. Transformação, é. Mas Plutão também rege a questão da chamada plutocracia. Veja, a palavra plutocracia não, não é chamada de plutocracia por acaso porque Plutão, na mitologia grega, é que regia, regia as riquezas, de alguma forma, né? inclusive as riquezas subterrâneas. Então, mitologicamente falando, tem aí uma, uma digamos assim, uma, uma, uma significância para a gente explorar. Saturno e Plutão é um ciclo mais largo, eles se encontram, em média, a cada 33 anos, a cada 34 anos. Então, já é um ciclo mais longo é um ciclo mais associado a questões destrutivas mesmo. Por exemplo, é o ciclo de Saturno e Plutão que explica é, o, o terrorismo mundial, está muito associado a isso. O que acontece uma coisa engraçada, Wallace. É, uhum. Quando dois planetas se encontram na conjunção, eles iniciam um ciclo que vai atingir seu apogeu na oposição, ou seja, quando eles estiverem a 180 graus um no outro. Então, o que é que acontece? Qual foi a vez mais recente em que Saturno e Plutão se encontraram? Saturno e Plutão se encontraram na vez mais recente, na década de 80. Ora, o que acontecia na década de 80? Uh -huh. A União Soviética invadiu o Afeganistão e os Estados Unidos não queriam intervir diretamente porque era uma região mais de influência soviética mesmo. Mas eles não queriam deixar lá os russos fazerem festa. Então, o que, é que eles fizeram? Fizeram uma intervenção indireta, como eles fizeram isso. Armaram, treinaram e financiaram uma organização local chamada Talibã. E, por meio do Talibã, eles deram combate aos invasores russos. Muito bem. Uhum. Isso foi na conjunção entre Plutão e Saturno. Quando Olha Saturno assim. dá a volta e faz a oposição, ou seja, fica a 180 graus, aquele ciclo que começa na conjunção atinge o seu apogeu e vai desencadear alguma coisa. E foi exatamente na oposição que o Talibã perpetrou o atentado que derrubou as duas torres gêmeas. Uau! Ou seja, é, é interessante hein? porque é, é muito, muito rica a astrologia, porque. E está tudo conectado, os fatos conectados, né, Rudy? Exatamente. Há conexões que a gente não consegue ver com tanta clareza, mas que a astrologia ah, tá. pode mostrar. A astrologia ah, mostra aham. que há essa conexão. E o terceiro ciclo e... em questão é o ciclo Júpiter-Saturno, que é um ciclo que formata, de alguma maneira, a, a digamos assim, a realidade. Então, o capitalismo, por exemplo, surgiu com as conjunções Júpiter-Saturno em ciclos de Terra. E aí que acontece? Esses três ciclos resolveram se concluir simultaneamente, fechando-se cada um desses ciclos e abrindo-se novos ciclos. Tudo isso ao mesmo tempo. E é por isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está vivendo. Essa intensidade toda, né? Exatamente, exatamente. E aí, veja, é... bom a gente já está começando a meia hora, eu não sei se os seus ouvintes, seus espectadores têm algum tipo de pergunta, porque, se deixar, eu falo até amanhã. Não, pode, pode <risos> aí, ir tá falando. Se for, surgindo, se for surgindo pergunta, eu vou, eu vou vendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, tem pessoa perguntando, mas o que pode acontecer? É... Continuará perguntando. Queria entender a consequência desse momento atual. No encontro pós-pandemia, continuará a mesma conjunção? Claro, né? porque está começando em 2020 e vai até 2022, não é, não é, é Então, vocês é, podem é, deixar é. perguntas aí, viu, gente? Muito podem bem, só. Então, a pergunta é muito boa. Quem foi que fez a pergunta? Uma jovem chamada Júlia Isso Freitas. Júlia, muito obrigado pela pergunta. É... É importante mais essa pergunta, porque a questão que a gente está trazendo é a seguinte, tá, mas e aí, o que é que, que, é que vai rolar, como é que a gente vai ter que lidar com isso? Uhum. O Wallace falou agora há pouco sobre a questão de, do ciclo gouchon Barbo, o índice cíclico de Gouchon-Barbeau. O que é que quer dizer isso? É um índice astrológico que indica os momentos de mais tensão ao longo da história. Quando este ciclo está muito alto, quando este índice de tensão está muito alto, normalmente a gente sabe que vai acontecer alguma coisa complicada. Exemplo, ao longo do século XX, quais foram as coisas complicadas que aconteceram? O momento em que o índice estava mais baixo, Primeira Guerra Mundial, depois, Segunda Guerra Mundial, depois, Começo da década de 80, quando a gente teve uma guerra sangrentíssima, que foi a guerra irã iraque A gente teve aqui, inclusive, em 82, o, o, a Guerra das Malvinas, né? a Inglaterra enfrentando a Argentina. Foi a primeira vez, desde as independências dos países da América Latina, que uma ex entrou em conflito com um país da América, uma ex-colônia, vamos dizer assim. Então, períodos complicadíssimos. E a gente está vivendo agora de 2020 até 2022, e aí já não é só a Convulsão Clips, mas é um outro fator, nós estamos vivendo de 2020 a 2022 o momento do todo o século XXI em que esse índice é mais intenso. Quer dizer, meus amigos, nós estamos vivendo agora a pior crise do século XXI. Mas ela tem prazo para começar e tem prazo para acabar ela acaba em 2022. E eu não estou dizendo que a gente vai ficar de quarentena até 2022, eu espero que não. Eu até acredito que a gente vai sair da quarentena mais rápido, se Deus quiser. Mas há outras questões a serem colocadas. Por exemplo, no conflito econômico entre a maior potência ocidental, que são os Estados Unidos, e a maior potência oriental, que é a China, e quando eu falei conflito, eu não queria dizer necessariamente conflito armado, eu espero que não seja conflito armado, de fato. Uhum. Nós temos aí hoje um, uma situação, Wallace e amigos, é, complexa, muito complexa, uhum. que pode ainda desencadear muitas crises de caráter econômico, muitas crises de caráter de, de, de, de produção e de abastecimento. E pouco a uhum. pouco a gente está percebendo que, o poder econômico mundial está se redistribuindo, está se rearrumando. É, o Eu não posso saber Trump, dizer... ontem, o, o Trump ontem tomou uma medida bem, bem extrema, né? Ele, ele cortou a, a, a, é, o aporte financeiro à Organização Mundial de Saúde, né? Então é uma coisa assim isso, que, que, isso. Gera, que gera uma cascata de problemas maiores. Se, se a humanidade está passando um problema sério, né? Isso agrava, né? Exatamente, exatamente. Então é, esse é um fator dentre muitos outros que talvez a gente ainda tem que enfrentar ao longo dos próximos dois, três anos. né? É, ainda há um risco de, uma, de um conflito. É, eu, eu acho que essa esse conflito que aconteceu no começo do ano entre Estados Unidos e Irã, com aquela com o assassinato do general Suleimani, esfriou muito rápido. Foi rápido demais. Então, algo me diz que... O Céu, inclusive, me diz que pode ser que ainda alguma coisa venha é, Foi, foi surpreendentemente, foi, foi muito rápido mesmo. Para o nível de tensão que existe ali, eu, eu também achei muito rápido. Né? Pois é. Então, nós temos aí, na verdade, todo um conjunto de fatores, digamos assim, que são como que... É, inflamáveis, que a qualquer momento podem realmente pegar fogo e desencadear alguma coisa. Agora, a crise vai passar, e quando ela passar, e aí vem as melhores notícias, que é o que eu queria deixar para todos que estão nos ouvindo. Não é essa problemática de agora, mas é o pós. O pós vai ser maravilhoso, porque aí nós temos o seguinte, da mesma maneira que nós estamos vivendo aqui o um momento de maior tensão, de maior problemática do século XX, agora, neste momento, 2020 2022, quando acabar 2022, nós vamos começar um processo de ascensão e vai chegar o ponto mais alto do século XXI em 2030 e aí 2030, 31 e 32 vão ser anos magníficos vão ser um momento de, de pico de desenvolvimento econômico, cultural, social, ou seja, nós temos aí uma década de ascensão. O que nós precisamos fazer é rever-nos, rever nossos conceitos, rever nossos valores rever as nossas crenças, os nossos princípios, aquilo que nos rege, nos tem regido, e tem regido a sociedade que nós ousa, optamos por construir. Para a passada a crise, né? e aí eu estou criando um cenário pós-pandêmico, vamos assim chamar, o pós-crise, de extrema ascensão, de grande beleza, na verdade. E aí eu tenho uma notícia que eu acho que essa, essa talvez seja a melhor notícia que eu posso deixar para vocês, para você, Wallace, que já conhece, mas para os amigos que estamos nos acompanhando, que é exatamente o seguinte, aqui: é as conjunções Júpiter-Saturno definem aquilo que nós chamamos de tecido social. Por quê? Como eu falava agora há pouco, Júpiter representa os fatores de expansão, enquanto Saturno representa os fatores de contração. Quando eles se encontram... Dependendo da natureza do signo em que eles se encontram, eles se encontram em média a cada 20 anos, 19 ou 20 anos, dependendo da natureza do signo em que eles se encontram, eles vão construindo um tecido social dessa forma ou daquela forma. Bem, nos últimos 200 anos, as conjunções entre Júpiter e Saturno aconteceram nos signos de Terra. Ou seja, quais são os signos de Terra? Touro, Virgem e Capricórnio. E agora, gente, e agora a gente tem Capricórnio. Sim, agora estão em Capricórnio, mas eles não, não, não se encontram definitivamente. O encontro definitivo deles vai ser aquário no ano que vem. Chego lá já já. Então, ah, veja, é? É, nos últimos 200 anos, o que é que aconteceu? É, o que é que surgiu? Qual, qual, foi, qual foi a sociedade? Qual foi o ritmo que foi imposto pela sociedade? A, o materialismo quanto uhum. as condições de Uta aconteciam no ciclo de terra. Então, o que é que nós temos nesse período? A ascensão da, da, da, da burguesia, da, da, desculpe, da, da, da, da revolução industrial, a fundação, provavelmente, do capitalismo, o materialismo dialético-histórico de Karl Marx e assim sucessivamente. Ou seja, nós construímos um mundo absolutamente focado no material. Muito bem. Qual é a boa notícia? A partir de 2021, 2021, acontece a primeira conjunção de Júpiter e Saturno em um signo de ar, que vai ser aquário. E nos próximos 200 anos, as conjunções entre Júpiter e Saturno acontecerão em signos do elemento ar. Então, Wallace, amigos, nós estamos, de fato, vivendo um momento ímpar na história da humanidade, porque nós estamos vivendo realmente agora o limiar de uma nova era, uma era de mais consciência, uma era de mais evolução, uma era que nós vamos dar um upgrade da consciência. E isso é uma coisa que nós não vamos ver, Wallace. Você e eu não vamos ver, mas o Theo e o Romeu, meus filhos que têm dois e quatro anos, vão ver, ou pelo menos vão ver o começo disso. Então, nós estamos, de fato, vivendo o um novo momento da história da humanidade. E esse momento agora, esse, esse ponto agora, de 2020, a pandemia, a crise toda, tudo isso, é um, é um ponto, é uma passagem, é uma transição. Porque o que de fato nos importa, o que de fato nos interessa, é a década que vem a seguir, e que culmina em 2030 até 2033 e que abre as portas para este novo mundo. Um mundo onde a gente vai ter mais justiça, um mundo onde a gente vai ter mais harmonia, um mundo onde nós vamos ter, de fato, mais consciência. Bola, se eu perguntar para você, hoje quem é que manda no mundo? Qual é a categoria de pessoas que manda no mundo? O que você me diria? Hoje hoje o, o mundo está dominado pelo pelo mercado financeiro, né? mercado financeiro, digamos assim que que dá que dá as cartas, né? Me parece muito forte. E, Naturalmente as grandes potências, né? E a questão da informação, né? Por exemplo, essa eu estava vendo essa questão do coronavírus, né? Porque as pessoas estão conseguindo mapear a localização de todo mundo, né? Então são tecnologias que podem ser usadas pelo bem e pelo mal, né? E aí o que a gente vê, Haroldo, é que se você olha para as grandes estruturas do mundo do mundo ocidental e oriental, você não vê uma orientação no sentido de as pessoas se prevenirem para uma próxima virose, né? Então a questão é arrumar remédio, não é assim? Vamos se prevenir, vamos levar a imunidade das pessoas, orientando a tomar banho de sol... Ou suplementar, ou seja, você não vê um movimento ainda nesse sentido. Esse é um movimento de, de, de nichos específicos, mas assim a grande lógica ainda é de manter as pessoas sobre essa sobre essa dominação, né? Então, isso para mim está muito claro. As pessoas é importante. As pessoas que estão assistindo essa live aqui, entendo que a gente está fazendo, trazendo aqui uma reflexão que é exatamente para que vocês evoluam, cresçam, porque se você for só simplesmente entrar nessa lógica aí de tomar remédio, tomar vacina você vai estar exatamente a serviço desse grande establishment, que estava querendo manter essas coisas como estão, entendeu? Então o pessoal fica atrás de remédio, para criar um novo remédio, mas não não não nada se fala sobre a destruição das florestas, né? sobre a necessidade de, um, de uma humanidade mais cooperativa, porque esse vírus também está nos convidando a sermos mais cooperativos, né? ou seja, a, a uma nova ordem mundial não está se falando sobre a questão da exclusão social, porque as pessoas que estão no estado de exclusão social, elas muitas vezes não têm nem como fazer esse confinamento, que moram 10 pessoas dentro de, uma, de um quarto. né Então, enfim, eu acho que esse é um momento, é o que eu vejo, Herodo, é um momento de expansão de uma nova percepção. Né? No entanto, o grande establishment está ele ele tá trabalhando para manter as coisas mais ou menos como estão. Eu não tenho visto movimentos em grande escala, das grandes potências, nesse nível assim, de dizer, olha vamos aproveitar para mudar essa ordem mundial, porque isso que está acontecendo tem a ver com, com, é, com a estratégia fracassada de, de liderança, né, de política desconectada da natureza, assim, é, é, de, de, de promover mais cooperação e irmandade. Né? É essa é a minha percepção. Muito bem. Então, um belo resumo que você fez, exatamente do que eu dizia agora há pouco. As conjunções do Saturno, nos últimos 200 anos, criaram isto. Quando eu perguntei a você quem manda no mundo, de alguma forma eu estava perguntando isso, você disse que quem manda no mundo é o capital. Já houve um momento em que foram os sacerdotes que mandavam no mundo, já faz muito tempo que não manda. Hoje quem manda no mundo é o capital, e a gente tem uma ciência a serviço deste de capital. Muito bem. Qual é a grande notícia que eu estou trazendo para vocês? A partir de 2020, 2021, 2020 já na verdade, nos próximos 200 anos, com as conjunções Saturno Júpiter em signo de Áries, nós temos uma virada nisso. E aí nós vamos ter, de fato, um momento da história da humanidade em que a consciência que vai mandar não é mais a ciência, essa ciência que serve ao capital, que vai mandar é a consciência. Então, estamos de fato começando um novo momento e aí é a hora nossa, Wallace, nossa que eu digo nós, que somos o exército da paz, nós que somos o exército do bem, pessoas como você que estão aí diariamente fazendo esse trabalho de conscientização das pessoas, pessoas como essas que estamos assistindo, que estamos assistindo que se interessam por esse tipo de informação. Uhum. É a nossa hora. É a hora que a gente tem agora que fazer o máximo que a gente tem que trabalhar de fato para colocar no solo fértil que toda esta toda este pandemônio, mais que uma pandemia está nos trazendo, mas está gerando um solo fértil e as sementes que nós agora lançarmos à terra certamente frutificarão. E aí nós temos que ter a consciência clara que temos que lançar sementes de luz, sementes de fraternidade. Essa que é a maior das virtudes humanas a fraternidade. Sementes de cooperação e colaboração, como você está dizendo. E, sobretudo, é sementes da divindade. Por meio do belo, por meio da arte, por meio da ciência, nós chegarmos mais perto da conexão com o que há de mais alto no universo. Já dizia Platão, né? Minha alma primeiro vai ao mais alto. Nós primeiros temos que ir ao mais alto que há no universo. E é esta a grande história nós temos que nos preparar para esse momento, que vai acabar já, já. E aí eu tenho uma dica importantíssima para todos vocês que estão me dando a ordem de ouvir agora. No nosso seminário eu falei sobre isso, Olha, talvez vocês se lembra que eu dizia o seguinte. Uhum. Eu, eu, eu até brincava, eu disse assim, nós temos um manual de sobrevivência para a nova década. <risos> Mas a verdade é, qual é o tipo de competência que você precisa desenvolver para viver esse novo tempo. E tem uma série de competências, eu até queria convidar os amigos, né esse seminário está disponível, quem quiser saber como acessar o seminário, vai visitar o meu site, aroudobarros.com, e lá você tem um link de como é que você pode acessar. E lá eu falo no seminário de um conjunto de competências que nós precisaremos desenvolver para fazer parte desse processo de revolução mas eu vou dizer uma delas, que eu acho que é a mais importante. Ao longo da próxima década, já contando a partir de agora, nós não temos mais espaço para vitimização. Nós não temos mais espaço para mimimi. Nós não temos mais espaço para... Ai, coitadinho de mim. Nós não temos mais espaço para ninguém que queira transferir as responsabilidades das suas próprias escolhas para terceiros. Eu digo isso, Wallace, porque as pessoas adoram transferir a responsabilidade das, as suas responsabilidades. Então, a culpa Sim. não é minha, a culpa é da genética. Eu sou assim porque meu pai era uhum. assim, porque minha mãe era assim. Não, eu sou uhum. assim, a culpa a culpa é da criação que eu tive, a culpa é do governo, a culpa é de, a culpa uhum. de todo mundo, menos minha. Então, esse tipo de atitude não tem mais espaço as pessoas que insistirem nisso vão ficar para trás, não vão mais ser ouvidas, porque tem, ainda hoje tem muita gente que é muito competente nisso, e que consegue muito. até granjear, regimentar a pessoa do seu redor, só se fazer uhum. de vítima. Isso vai acabar. Isso não tem mais, não tem mais esse espaço. Então, meu amigo está me ouvindo, minha amiga está me ouvindo, preste bem atenção não tem mais espaço para ninguém. Agora é a hora da ação e da autorresponsabilidade. É, esta é a mensagem mais importante que o coronavírus nos deixa, que a de condução nos deixa, que o signo de Capricórnio nos deixa, que é o signo da realização e da responsabilidade. E é isso que nós temos que perseguir, para construir, sim, de fato, um novo mundo, um novo tempo, uma nova época. E nós somos aqueles que podem, tijolinho a tijolinho, construir esse novo mundo. Flozinha a flozinha, cultivar essa nova forma de relação entre as pessoas e das pessoas consagradas. Maravilha, Arudo. Esse é um aspecto que eu tenho trabalhado muito também aqui nas nossas lives, né? e eu fico feliz que você esteja trazendo aí como um dos pontos né chaves, né? porque é exatamente isso. É, a, a pessoa que está na, na, no processo de vitimização está dizendo olha a minha vida não tem jeito, né porque ela está dependendo, ela não não assume a responsabilidade pela sua vida. E relembrando as pessoas que estão nos ouvindo, que Bert Hellinger, né, o criador da Constelação Familiar Sistêmica, ele né, não constelava vítimas. né Ele chegou à conclusão que não valia a pena constelar vítimas, porque a pessoa vítima é uma pessoa que se encontra uma solução e ela arruma um outro problema ela quer se manter na vitimização, entendeu? Então, esse momento que a gente está passando é muito importante para que a gente é, entre em uma outra vibração, porque, o a Haroldo falou, isso é uma transição, né? isso é uma transição e nós daqui a pouco vamos pegar uma escala ascendente aí, a partir de 2022 a 2033, né? onde nós vamos atingir um pico, aí, ou seja, a humanidade está é, tá, tá passando por uma transição é, que é um convite é, processo evolutivo, né? então esse momento é um momento é da gente tirar todo o proveito dentro dessa perspectiva de dizer sim e aí ontem eu fiz uma live com o Rex Thomas que ele fez uma pergunta que eu achei interessante e se esse, esse, esse, essa quarentena ficasse definitivamente o que, é que você ia fazer quais são os aspectos da sua vida que você precisa melhorar entendeu? Porque a grande questão é nós estamos sendo chamados para olhar para dentro, né? Quanto mais tempo a gente fica só ou, ou, ou, ou ali dentro de um espaço mais limitado, nós estamos sendo convidados é para encontrar soluções também, né? Porque se, a, se o, o que é que faz a pessoa, o que é que tá fazendo um, um percentual é, signa, significativo de pessoas estarem morrendo, né? É, ou, ou tendo complicações mais sérias, as pessoas estão com a imunidade mais baixa. Então, o que é que você está fazendo para é, a nível do seu estilo de vida a partir de agora? Se preparar para uma, uma futura pandemia como essa, que não vai ser a última que vai acontecer no nosso planeta, tá? Isso ciclicamente acontece. Então, de que forma você está cuidando da sua saúde? De que forma você está cuidando de você? Como é que você está lidando com você? Ou seja, que ferramentas internas você está mobilizando, né, para que você, é, dentro de uma situação dessa, que é angustiante, naturalmente, é, é, é diferenciada, mas que também nos convida, né? é para sair do mimimi, como o Haroldo está falando aí, da vitimização, né? porque tem muitas pessoas que estão é, é, é, encontrando oportunidades nessa... nessa né? Tem pessoas que estão usufruindo desse momento de crise e estão né, crescendo de alguma forma. Então, assim, o que é que você está fazendo, né, dentro do que você está fazendo, é que você pode, é, digamos assim, evoluir. O que é, dentro do que você está fazendo, o que é que você pode inovar? Né? Então, eu fico imaginando que é, todos nós estamos sendo convidados dentro daquilo que a gente faz né, a sair de dentro da caixa, né, a sair dentro da caixa. E se você fica... E assumir a responsabilidade pela nossa vida, como a Arudo trouxe, né? porque se você fica aí simplesmente reclamando, não, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem, você está dizendo, olha, eu sinto muito, mas eu vou ficar aqui sofrendo porque eu sou um coitado, uma coitada, e a minha vida não tem solução. Então, me parece, Arudo, que essa reflexão é profundamente oportuna, né? porque... É, nós estamos sendo convidados, né? é, digamos assim, é, é, sendo convocados para se adaptar a uma situação completamente inusitada. Né? Olha, se eu diria o seguinte, que a gente está vendo uma crise, a crise é real, as pessoas estão de alguma forma assustadas, tem seus motivos para estarem assustadas, mas a crise vai passar. Sim, sim. E se a gente, se eu pudesse, se eu pudesse resumir em uma palavra o que é que tudo isso representa, eu diria, oportunidade. É uma grande oportunidade, uma grande oportunidade, que nós estamos tendo para olhar para nós mesmos. E aí, começando conversando com a minha esposa, minha esposa é psicóloga, uma psicóloga bastante experiente, você conhece, Wallace, a minha esposa, Fábio, e ela estava dizendo outro dia para mim o seguinte, que é, as pessoas às vezes se queixam de que, nossa, essa essa esse momento de isolamento acabou trazendo muitas, muitas dificuldades, muitas dores, muitas angústias, muitas questões internas. E ela disse, não, a, a pandemia não trouxe, o isolamento trouxe, estava lá. Agora, o momento do isolamento revela, porque você está tendo que olhar mesmo para você. Como você não está podendo ir para o shopping, como você não está podendo ir para o cinema, aí você está tendo que olhar para você e está olhando para você sob uma determinada pressão e aí você está vendo aquilo que sempre esteve ali, mas você não via, e isso é uma grande oportunidade na hora que os nossos demônios emergem do nosso inferninho particular. É engraçado, né? Tem uma hora que eu falei um relâmpago que eu lá atrás. Não sei se você viu. Simbólico, né? Para mim tudo representa símbolo. É agora vi. Agora viu? Eu... Agora eu vi. É, tá Saiu ali que tá chovendo, no, no, no Facebook está com barato. retardo, eu vi no Facebook. É, muito bem. Pois é, tem um, um, um símbolo. né Na hora que eu falei dos infernos, o relâmpago trovejou lá atrás, e está planalha área Então, todo mundo tem seu inferninho particular, que está inclusive é, representado tá. por Plutão. Todo mundo tem seus demoninhos particulares. E na hora que esses demoninhos saem à superfície né se, se mostram, é um ótimo momento para gente os olhar de frente para eles e dizer aqui, nessa esparrela, não caio mais. Esse demoninho não me pega mais. Mas eu também não posso negá-lo, porque ele faz parte de mim. Então, é uma grande oportunidade, uma grande oportunidade que a gente tem, Tomando todos os cuidados, cuidando de quem a gente puder, cuidando com a atenção da gente mesmo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que têm mais necessidade e olhando para seus próprios demônios para fazermos mais sobre o campo de eu quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo eu tenho feito a lua muda de signo uma sintonização da oração do, do pai nosso em Aramaico eu sou membro de uma ordem iniciática lá dos arcângeles de e que nós temos na nossa ordem o pai nosso em Aramaico como a nossa oração magna e eu resolvi de uns dias para cá fazer, varrer o zodíaco né? a lua vai entrando nos signos e a gente faz uma sintonização do Pai Nosso jamais É rapidinho, dura uns 20, 25 minutos e a gente vai fazer a próxima, agora, daqui a pouco, às 21 horas, aqui no Instagram, no meu Instagram, né, Arul quem quiser nos acompanhar será uma imensa honra, a gente tem feito isso, já fizemos cinco, hoje, que a Lua está em aquário, vamos fazer a quinta, eu acho, e é, Libra, Escorpião, Sagitário Capricórnio em aquário, vamos fazer a quinta hoje, exatamente, então, a gente faz a oração do Pai Nosso em Aramaico, é uma força mântrica impressionante que tem a oração. O Pai Nosso é maravilhoso de todo jeito, mas em Aramaico tem uma força grande. E qualquer pessoa que quiser compartilhar com a gente esse momento, para entrar em sintonia com a força da oração cósmica, que é a mais universal das orações, na língua que o Mestre Jesus nos ensinou. Será uma grande alegria daqui a pouco, aqui mesmo no Instagram. Olha, gente, então é o está tá convidando vocês às 21 horas, né? É lá no Instagram dele, Arodo Barros, é 177, um né, Arodo? 177. do Barros 77, do Barros 77, às 21 horas ele vai estar fazendo essa oração, eu eu, eu assisti é, recentemente, é, é, é lindo, é um momento muito muito forte, muito poderoso, essa oração, ela tem uma vibração é, extraordinária, então ele está convidando vocês, às 21 horas, lá no Instagram dele, para participar dessa, dessa, da, da oração... É, do Pai Nosso em Aramaico. Quem estava perguntando meu signo, aí eu sou Libra, né? Sou Libra com ascendente em Gêmeos, né? E a Aruda é que me dá, é que me dá aí as orientações astrológicas. E Vênus é, Dominante. Aí. E Vênus do, Dominante, né? <risos> e Vênus Dominante. É, então, é, e também gostaria de convidar vocês, amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui com o doutor Adalberto Barreto criador da terapia comunitária integrativa, é uma pessoa que tem um trabalho gigantesco, mais de 50 países adotam a terapia comunitária integrativa, e amanhã nós estaremos começando a fazer a seleção de 100 pessoas, e nós vamos fazer uma roda de cura com o doutor Adalberto de terapia integrativa comunitária, no Zoom, o Zoom só comporta 100, então ele pediu para que eu, que eu fizesse essa seleção de 100 pessoas, então, amanhã, a gente vai estar fazendo a seleção. De preferência, a gente vai estar pegando pessoas... A gente recebeu algumas mensagens de pessoas que estavam é, no nível de angústia muito grande, algumas até pensando em ter a vida. E aí foi quando eu conversei com, com o doutor Adalberto Barreto se ele não poderia fazer um trabalho de apoio. E ele se dispôs a fazer esse trabalho né, com 100 pessoas. Né? E então, amanhã, às 20 horas, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um trabalho extraordinário. assim, trabalho de terapia comunitária integrativa é um trabalho assim muito poderoso, né, voltado para uma cultura de paz, de, de, de cooperação, né? E é uma das coisas que eu venho convocando as pessoas nesse momento né, para que a gente cooperar. É o momento da gente cooperar, fazer. Eu estou fazendo live aqui porque é isso é o que eu sei fazer, transmitir conhecimento. A Aruto está fazendo aí live, fazendo o Pai Nosso, ou seja, cada um fazendo aquilo que sabe fazer e contribuindo nesse momento, né? É, ou seja, é essa é essa teia que a gente está buscando tecer, né? Uma teia de cooperação de solidariedade, onde a gente possa se dar as mãos. Então, essa live de amanhã tem a ver com isso aí. Vamos se dar as mãos, vamos ajudar aqueles que estão precisando. Arudo, a gente está encerrando aqui o nosso tempo, que o Instagram corta em uma hora, né? Eu pediria que você deixasse aí uma mensagem final, porque daqui a pouco ele vai começar a fazer a contagem regressiva aqui para as pessoas né? é, que estão aqui participando conosco nessa live. E às 21 horas, lembra de dar uma passada lá no Instagram do Arudo, tá? Eu sou Wallace. Muito obrigado pelo convite. A mensagem que eu quero deixar para todos que estamos ouvindo é simples. Fé e força. E vamos avante. A crise vai passar e vai ficar o um aprendizado extremamente significativo que será capaz de transformar a humanidade. Eu acredito nisso. Maravilha, Arudo. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Vocês que nos estão nos acompanhando, a gente está fazendo live diárias aqui. Estamos também publicando os comandos quânticos, dicas para elevar a sua imunidade. Nos acompanhe lá no nosso Instagram, no nosso, no nosso canal no YouTube. Nós temos também mais de mil vídeos. Nós estamos com vídeos também quase diários, né? No, no, no, no, no YouTube também. Todas essas lives a gente está tá fazendo simultaneamente no YouTube e no Facebook. Então a gente está com material em todas as mídias para buscar atingir o maior número de pessoas. Compartilhem esses conteúdos, porque a, a, a, o. O propósito desse conteúdo é exatamente é convidar você a viver uma vida com propósito, como Haroldo falou, sair do mimimi. Claro, é um momento angustiante, é um momento desafiador, mas sim, e qual é a oportunidade que nós estamos é, olhando? né Então, é hora também de olhar para as soluções, porque olhar para os problemas é, é, faz parte, mas ficar estancado lá no problema significa que você vai tender a atrair esse problema para a sua vida e não vai se preparar para uma situação futura. Tá? Então, uma boa noite a todos vocês. Né? Lembre lá, quem quiser participar, é, é, conhecer esse trabalho do Arudo, do, do, do, do, do Pai Nosso em Aramaico, às 21 horas, Arudo barro 77, é, 77 dá uma passada lá no Instagram dele, e, e, e invista em conhecimentos que sejam transformadores para você se nutrir né, de informação né, é, que possa te empoderar e, nesse momento, possa te arrastar para cima, elevar a tua vibração, cuide-se, lembre do banho de sol, da vitamina C, da vitamina D3, tudo isso faz parte também desse cuidado integral. Arudo, um grande abraço e até uma próxima. Vou sair aqui do Instagram, que já falta 40 segundos. Tchau, tchau. Até okay. a próxima vez. Até a próxima. Vou sair agora aqui do... Vou sair agora aqui do... Do YouTube...